Dia 6. O dia 6 é o um dia de publicação e é um dos dias que eu mais gosto. Vocês já devem ter a vossa publicação completa, pronta para publicar, ou pelo menos uma ideia do que vocês têm que fazer. De qualquer das formas, eu quero que vocês continuem a praticar o vosso método, o vosso processo de criação de posts, para serem cada vez mais rápidos, cada vez mais produtivos, para o vosso processo ser cada vez mais fácil e menos doloroso, porque eu sei que para muita gente publicar é uma coisa chata. Para mim o dia de publicação é dos melhores dias de sempre, porque eu vou conseguir testar a minha teoria para ver se realmente este bolso vai ser melhor que o anterior, que dados é que me vai dar. Eu adoro saber esse tipo de coisas e adoro ver se estava correto ou não e o que é que eu posso alterar caso o bolso falhe ou seja pior que o anterior. Por isso, há uma série de coisas que nós temos que arriscar para saber se este post está completo ou não, por isso vamos fazer uma breve checklist para ver se a vossa publicação está pronta para ser publicada. A primeira coisa sem dúvida é que é o tema, o tema é forte para a vossa marca, é algo que vocês queiram transmitir, como eu vos disse, vocês têm que ter sempre um objetivo no vosso post, por isso vejam se coincide com o tema que vocês escolheram no dia 1 ou que foram desenvolvendo ao longo desta semana e vejam se coincide ou não. A segunda coisa é a descrição e na descrição nós temos alguns pontos que temos que ver se estão em concordância ou não. A primeira coisa é, vocês leem a vossa descrição, ela exprime exatamente a mensagem que vocês querem passar, a mensagem do vosso tema principal. A segunda coisa é, vocês pedem uma ação, ou seja, nós queremos mais interação, por isso nós temos que pedir a interação aos nossos seguidores. À medida que vocês vão fazendo estas publicações e que vocês vão pedindo sempre aos nossos seguidores, ações, os vossos seguidores acabam por tornar isso como uma rotina, algo normal, por isso vocês vão chegar a um certo ponto que não vão ter que fazer nenhuma pergunta, porque os vossos seguidores comentam, deixam like, porque já sabem exatamente o que vocês querem, mas no momento inicial é necessário vocês pedirem primeiro pedirem para responder a alguma coisa, ou seja, façam perguntas, peçam a opinião dos vossos seguidores, mostrem que valorizam a opinião deles, que é muito, muito importante. A terceira coisa é saber que se este tipo de post ensina, ou entretém, ou encoraja de alguma forma um destes três, ou os três, ou dois, vocês é que sabem, mas pelo menos um destes três tem que ter porque vocês têm que sempre criar um post que crie algum tipo de emoção, porque as pessoas são muito emotivas e reagem a esse tipo de sentimentos, por isso Tenham atenção a isso quando criarem um post. Para terem ainda mais alcance, não se esqueçam de adicionar a localização à vossa foto, é muito importante, e também os blocos 10 tags, que nós já falamos neste workshop. Depois passamos para a foto. A foto pode ser utilizada de duas formas, vocês podem retratar exatamente o que vocês querem passar, a mensagem que vocês querem passar, ou uma emoção, ou os dois. Vocês sabem, vocês podem fazer um ou outro, ou os dois para ser ainda mais forte a vossa mensagem, a vossa foto, a vossa publicação. Por isso vocês têm que ver se na vossa foto retrata alguma coisa ou evoca alguma emoção, é mesmo muito importante. A próxima coisa é partilhar nos Instagram Stories o vosso novo post. Vocês têm que levar pessoas dos vosso Instagram Stories para o vosso post para gerar ainda mais interação. Se for possível, usem aquela dica que eu vos disse no dia 2, em que vocês pegam em alguns comentários que vocês receberam nesse post ou alguma coisa, alguma discussão que se gerou, tentem continuar essa discussão nos Instagram Stories para gerar ainda mais interação com os vossos seguidores. E claro, não se esqueçam que têm que fazer no mínimo 5 posts para vocês terem sempre destaque no Instagram das outras pessoas. Criem Instagram Stories ao longo do dia para criar interação, para gerar mais alcance, para estarem sempre Destacados no Instagram Stories de outras pessoas para elas se lembrarem sempre de vocês. Vocês têm que estar sempre a aparecer para colocarem na memória das pessoas que vocês existem, que vocês têm conteúdo bom e para ir fazer like, comentar, interagir. Com o dia de hoje, com o posto de hoje, nós vamos ter. Três publicações que nós fizemos neste workshop, por isso como uma ideia para uma Instagram Stories e para vos dar também uma forma de vocês interagirem mais com os vossos seguidores, eu quero que vocês perguntem, que foto é que gostaram mais? Uma coisa muito simples, uma coisa que eles não precisam de pensar muito, porque vocês sabem que os vossos seguidores precisam de algum estímulo para responder, por isso utilizem aqueles quizzes e coloquem um, dois, três e a foto numerada para eles saberem exatamente onde estão a votar ou coloquem mesmo aquele questionário se vocês acham que já têm mais interação dos vossos seguidores, eles também só precisam de colocar um número, por isso não é muito esforço da parte deles e de certeza que vocês vão receber imensas respostas. Não se esqueçam também depois de publicar as respostas para mostrar que vocês valorizam a opinião dos vossos seguidores. Se a partir daí se gerar outra discussão, se houver alguém a comentar mais que um número, aproveitem esse comentário, aproveitem essa resposta para gerar ainda mais conteúdo, por isso é sempre conteúdo que gera mais conteúdo, vocês têm que estar sempre à procura, sempre à procura dessa interação porque essa interação vai-vos dar muita, muita mais, podem ter a certeza. Queria também vos dar o truque do invisível, o truque em que vocês colocam localizações e hashtags nos vossos Instagram Stories, em todas, se vocês conseguirem, de forma escondida, se vocês preferirem, e assim vocês conseguem ter alcance a partir da localização, mas também a partir da hashtag, e vocês podem escondê-lo atrás de texto, podem escondê-lo atrás de GIFs, e assim é uma forma de vocês receberem visualizações de pessoas externas ao vosso público e dessa forma vocês conseguem gerar, para além de visualizações, possíveis novos seguidores porque se essas pessoas novas visitarem a vossa página, gostarem de conteúdo é muito provável que sigam, por isso sempre que vocês tiverem a oportunidade ou sempre que vocês se lembrarem, não se esqueçam de esconder a localização esconder uma hashtag mas específica, lembrem-se, específica ao vosso tema específica à vossa marca, é muito importante porque se vocês colocarem uma hashtag que não seja específica a vocês essa pessoa vai um bocadinho enganada ver o vosso post e dessa forma é impossível querer seguir mais porque veio enganada à procura de uma hashtag específica e vocês não têm isso para oferecer no resto do conteúdo. Por isso, tenham atenção a isso. Vamos então fazer um resumo do dia de hoje. Hoje temos uma checklist completa, para vocês não se esquecerem de nada sempre que quiserem fazer uma nova publicação, por isso a primeira coisa é um tema forte, um tema relacionado com o vosso tema principal, com os vossos subtópicos, porque é muito importante vocês continuarem sempre a passar a vossa mensagem para as pessoas saberem quem vocês são, que tipo de conteúdo é que vocês publicam, é mesmo muito importante. E esse tema pode ser representado através da descrição e ou da foto, por isso na descrição vocês têm que fazer algumas perguntas, a vossa descrição exprime exatamente a mensagem que vocês querem passar. Outra coisa muito importante é saber se vocês estão a pedir alguma ação ao vosso seguidor, gostar, deixar like, partilhar, é muito importante eles saberem o que é que vocês esperam deles. E outra coisa, o vosso post ensina ou entretém, ou encoraja, ou um conjunto destes três, porque estas três categorias são muito, muito importantes para o vosso posto ter sucesso. Por isso, na foto, vocês têm que perguntar se a foto retrata o vosso tema, ou se evoca a emoção que vocês querem passar através do vosso tema, da vossa descrição. Pode ser um, ou pode ser um conjunto destes dois, para ser ainda mais foto depois não se esqueçam de partilhar nas Instagram Stories o vosso post para gerar ainda mais interação. Se houver algum tipo de comentário que se destaque mais, que consiga gerar algum tipo de discussão, não se esqueçam de levar este tópico, esta discussão para os Instagram Stories e claro, no mínimo 5 posts no Instagram Stories para vocês se manterem relevantes, para vocês estarem sempre em destaque no Instagram Stories das outras pessoas. Tenta ter em mente sempre esta checklist sempre que criares um novo post e experimenta colocar um tempo limite sempre que criares uma nova publicação. Cria um método de trabalho, torna o processo cada vez mais rápido, cada vez mais eficiente e isso só acontece com a prática. Depois de vocês fazerem as publicações eu aconselho -vos a perguntar qual foi a foto, qual foi a publicação que o vosso seguidor gostou mais, assim vocês dão valor à opinião deles e também geram mais interação nas vossas Instagram Stories, para além de que este tipo de publicação no Instagram Stories tem muita muita interação, principalmente porque é algo fácil de responder uma ideia vocês podem criar este tipo de publicação todas as semanas, uma coisa semanal que os vossos seguidores podem ficar à espera e assim seria menos uma ideia que vocês teriam que pensar com um o Instagram Story e claro gera imensa interação com os vossos seguidores porque é algo fácil de responder. Outra ideia que eu tenho para vocês é o truque do Invisível, de forma a vocês potenciarem o vosso alcance no Instagram Stories, principalmente de pessoas externas ao vosso público, vocês podem usar as hashtags e as localizações escondidas nas vossas Stories. E se vocês usarem esta dica em todas as Instagram Stories que vocês fizerem, principalmente com hashtags específicas, como eu já vos disse, vocês conseguem arranjar novas oportunidades de chegar a possíveis novos seguidores, por isso, isso é muito importante, espero que vocês tenham gostado do dia de hoje, eu vou ficar super ansiosa para ver as vossas publicações de hoje, usem a hashtag Lavou Maria para conseguir ver as vossas publicações e por hoje é tudo, espero que vocês tenham gostado do dia de hoje e vemo-nos amanhã para o último dia do workshop.